Stock Car chegou a Curitiba e Daniel Serra foi o mais rápido, venceu a corrida e de quebra assumiu a liderança do campeonato. O pole position Ricardo Maurício completou na segunda colocação e Thiago Camilo foi o terceiro. O atual campeão Cacá Bueno chegou em quinto e o único catarinense na competição, seu Feldman de Rio do Sul, terminou na 27ª posição. A próxima etapa da Stock Car vai ser em Tarumano, dia 28 de abril. Olá pessoal, eu sou o JJ, eu sou um piloto de Drift da equipe Drift SC. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o Drift e um pouco sobre o Nissan Silvia, que é o meu carro em particular que eu uso para as etapas do Drift. Vou falar um pouco do meu carro o Nissan Silvia, um modelo s 15 que em particular eu uso ele para o campeonato. O carro é um carro importado diretamente do Japão, onde ele foi preparado todo no Japão para o Drift, com suspensão, motor... Toda a parte de alinhamento, ele foi tudo preparado no Japão, onde o drift já existe há mais de 30 anos. Então lá é muito mais fácil de montar um carro do que aqui no Brasil, onde tem que ficar importando peça e fazer, ter todo o transtorno da montagem do carro. O carro possui hoje média de 500 cavalos, ele tem um motor SR 2.0, tem planos para outro brigade para forjar o carro, que aí a gente vai poder atingir 600, 600 700 cavalos em cima do carro. Ele já tem todo um trabalho no chassi do carro, para o carro não destercer, o carro é todo soldado. Enfim, ele é um carro muito bom, é um dos melhores carros que possui na etapa do campeonato brasileiro. Em Brasília, por exemplo, a gente anda no campeonato de drift. Lá nós temos uma pista com uma reta muito grande e uma curva muito ampla. Então eu tenho que fazer a curva lá em praticamente de quarta, numa média de 180 por hora. Então esse carro me proporciona poder fazer isso, onde o drift realmente acontece. É ali que a gente vê se eu precisar no campeonato fazer o drift a 180, sem eu tenho um carro para isso. O que é a técnica do Drift hoje? Ela é uma técnica que foi descobrida aos 30 anos, onde você tem que estar fazendo a curva, mas as rodas têm que estar viradas para o lado oposto. Então, automaticamente fazendo isso, você vai estar saindo de lado. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Drift SC, Procura no YouTube Drift, SC de Santa Catarina. E lá tem o nosso canal e vai ter todos os vídeos. Obrigado.